Parece que foi ontem, mas faz tempo que assumi o compromisso com esta cidade. Nossa gente linda e sonhadora, que sonha com dias melhores. Uma nova forma de fazer política, ouvindo a cada cidadão em seu bairro, mais presente ao seu lado, agindo com seriedade e rapidez. Mais de tantos bairros que indiquei manutenção corretiva e preventiva da iluminação pública. Tive importantes iniciativas, mostro na prática o que posso fazer pela nossa cidade. Sou autor da Lei 583 que garante serviço gratuito de transporte ao paciente com doença renal crônica em Passo do Lumiar. Também sou autor da Lei Municipal que garante ao aluno com deficiência escolher a escola mais próxima de sua casa para se matricular. As transmissões das sessões ao vivo pelas redes sociais deram mais transparência às ações da Câmara Municipal de Passo do Lumiar. A Câmara trabalhou com ações que trazem mais dignidade e cidadania à nossa gente. São ações que nos permite olhar para trás e vemos que há muito o que fazer, mas já temos muito a comemorar. Este é meu compromisso, esta é a minha história com a minha cidade. História que estamos construindo juntos e que muito me orgulha. Parabéns, Espaço do Lumiar.